A 21ª Expo Direto surpreendeu. Foram 256 mil visitantes nos cinco dias de feira, 4% a menos, mas nada que abalasse os negócios. Foram comercializados R$ reais, alta de 10%, mesmo com a estiagem que afeta as principais culturas no Rio Grande do Sul. Até porque a economia do Rio Grande do Sul está dando os sinais de melhora. O Brasil também está, toda depois da reforma da Previdência, expectativa de outras reformas que virão para o Congresso Nacional, está animando sim. O problema é que o coronavírus está elevando o dólar para cima e acaba judiando, deixando todo mundo apreensivo. Eu sempre digo que a Expo Direto é a primeira feira de grande proporção aqui no nosso estado e ela que dá todo o andamento do ânimo do produtor no resto do ano. A Expo Direta é uma das maiores feiras do Brasil e, de certa forma, termômetro para a economia ao longo do ano. A feira está cada vez mais digital, com máquinas conectadas e lançamentos que envolvem muita pesquisa para elevar o potencial da agricultura brasileira. As máquinas que sempre atraem público estão cada vez mais confortáveis e conectadas. Uma feira digital com a arena novidade deste ano e muitas marcas reconhecidas com lançamentos para auxiliar o produtor no manejo de pragas e doenças, na fertilidade do solo, e biológicos focados em problemas como os nematoides. A questão da, do, dos problemas de nematoides cada vez aumentam mais, né? E às vezes ele é de difícil, ele não é de difícil detecção, mas ele está, está presente. Então aí vai depender também da uh, do grau de quantidade que tem no solo e para aumentar ou minimizar o impacto dele nas culturas que, que se tem. Né? Temos uma participação importante no mercado brasileiro de fertilizantes e Poder estar aqui nessa feira apresentando soluções tecnológicas diferentes para os nossos clientes em momentos desafiadores como esse contribui muito para o cenário atual. Os mais importantes eventos no segmento agro no Brasil e para nós é muito importante estar aqui e mostrar a presença. Somos uma empresa que está há 20 anos no mercado, uma empresa 100% brasileira, que tenta trazer soluções para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 ou com estande próprio. A gente vem fazendo um trabalho bastante sólido nessa área e fez com que a gente é, pudesse estar aqui presente né, nesse evento, que para nós é uma grata satisfação. Soluções para pecuária e bem-estar animal. Que benefícios o produtor vai ter utilizando esse tipo de canzil lá na sua produção? Aumente produtividade. Como? É, é um sistema que vai trazer conforto para o animal mais confortabilidade, o animal vai ficar mais seguro e acaba tendo mais produção de leite. O trigo, os energics principalmente, eles vêm trazendo uma economia muito grande para o produtor. A gente vai gastar pelo menos aí, é, 50% do custo de um quilo de silagem comparado ao milho, né? então trazendo uma melhor, é, uma melhor margem ao produtor, trazendo maior rentabilidade. E também ele entra numa época do ano onde tem área sobrando, né? Todo produtor no inverno tem excedente de área. E as gigantes da construção, aliadas na infraestrutura no campo. Bom, esse é o segundo ano que nós participamos da Expo Direto. E o primeiro dia já deu uma amostra muito positiva do movimento de clientes e também de fechamento de negócio. Né? Eles vêm no primeiro dia, fazem consultas, alguns já fecham, outros já ficam agendados para fechar ao longo da feira. Né? Nós somos muito otimistas. E a importância realmente é que hoje a gente está com o um estande separado, mantemos o nosso vínculo com o agrícola, né? pela importância de, que a John Deere representa dentro do agro e estamos aqui para também mostrarmos um pouquinho mais do que é todo o nosso portfólio de, de equipamentos, e, e, e estarmos mais presentes com o nosso público também. A feira é momento de negócios e de valorizar o produtor, o responsável por isso tudo. Você tem que falar a linguagem do agricultor, você tem que oferecer soluções que vão de encontro às dificuldades que ele tem. Não é a solução, a solução das, dos produtos da Adamar elas vêm de acordo com a necessidade do agricultor, não o que a gente entende que é, posit, que é necessário para ele, e sim ele dizendo para a gente o que é necessário. E aí todo o portfólio é constituído. Tem essa estiagem, em anos passados já tivemos estiagem até maiores e conseguimos também fazer viabilizar nossas propriedades. Então juntos aí vamos buscar soluções para amenizar esse momento de de seca que está não julgando o som.